Tratamentos especiais para magos negros. No atendimento às vítimas de magia negra, cuidado especial deverá ser dado aos campos negativos ligados a objetos físicos, cadáveres de animais ou de homens, bonecos de cera, pano ou qualquer outro material usado para vestuário, roupas, travesseiros e toda a sorte de materiais imantados. Esses campos devem ser desfeitos. Há duas maneiras de fazer o desmancho desses campos de força adversos. 1. Um, pela destruição física dos objetos a que estão ligados, queimando-os, por exemplo. 2. Através do levantamento desses campos no astral, retirando-os dos objetos a que estão ligados. Este processo pode ser feito à distância. É prática nossa, bastante comum, atirar o objeto enfeitiçado quando o temos em água corrente, um rio, riacho, etc., ou mar. No desmancho à distância, costumamos projetar poderosos campos energéticos em forma de jatos de alta frequência. Estes jatos desintegram como se fossem de fogo, os campos de força negativos que imantam os objetos magiados. Quanto às orações de encantamentos, bastante usadas pelos feiticeiros de todos os tempos, não é preciso preocupar-se muito com elas. Com a destruição dos campos magnéticos astrais dos amuletos e objetos usados no trabalho de magia negra, todos os encantamentos, fórmulas mágicas e orações se desativam automaticamente, ainda mais que são afastados os agentes e guardiões do malefício, para a anulação dos efeitos vibratórios de alta frequência. Eles envolvem o paciente e o protegem contra quaisquer resquícios da baixa frequência de formas pensamento emitidas pelo feiticeiro. A coroação do desmancho, no entanto, a melhor vacina contra assédios e agressões trevosas é levar a vítima de magia negra à prática do Evangelho, principalmente no lar, e a uma vida moralmente sadia e espiritualizada. A prática do amor e da caridade tornará a pessoa cada vez mais imunizada e protegida. Os Exus Espíritos inferiores, de criaturas humanas que muito se degradaram espiritualmente, os Exus geralmente são seres de aparência horrível, bastante deformada. Peludos e irsutos, desgrenhados, unhas grandes e sujas, vestem molambos imundos. Quase sempre aparecem como guardiões de malefícios. Sempre que detectamos a presença de um deles, tratamos logo de colocá-lo em um campo magnético de contenção face às consequências de sua agressiva maglinidade, manifestada já no primeiro contato. Os trabalhadores espirituais sem experiência, desconhecendo como são feitos e mantidos os trabalhos de magia negra, querem de imediato capturar os Exus. Ora, esses pobres seres são, via de regra, escravos de magos negros ou régulos das trevas. São obrigados a agir contra os encarnados, para não sofrer castigos impiedosos. Podemos afirmar que 60% deles desejam sair do estado em que se encontram. Uma vez elevada sua frequência vibratória e feita a limpeza de seus corpos astrais, respiram aliviados, embora temerosos dos castigos de seus chefes, acabam passando para o nosso lado, contribuindo ativamente para o desmancho do trabalho ou feitiço. Já os outros 40%, empedernidos no mal, não são fáceis de conquistar. Estes desejam efetivamente continuar na prática do mal, porque em encarnações anteriores sofreram violências físicas e morais que não esqueceram. Pretendem infligir em outros, mesmo em criaturas inocentes, Todos os agravos, porque passaram, em vingança ilógica e dementada, devem ser contidos de pronto e logo conduzidos a estâncias de recuperação.